Eu percebo que a OACC tem observado de perto a criatura. Talvez esteja tentando entender os seus poderes ou talvez a OACC não tenha condições no momento para enfrentar o Quatro Ases ou mandá-lo de volta para o lugar de onde ele veio. Porém é fato, o Quatro Ases está adorando a cidade de Alvorada. Eu não entendo esse povo, esse povinho, que joga tudo quanto é jogo. E não entende que eu, Quatro Ases, sou o guardião da terceira dimensão.